e seguia-o grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventurado as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. E então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus... Em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso, e era já quase a hora sexta, o meio-dia, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, quinze horas. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isso, expirou. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua graça, a Tua bondade, fala conosco nesta hora, Senhor, ministra a Tua palavra de vida, de poder, fala com cada pessoa aqui presente neste lugar, e assim o Teu nome seja engrandecido, e as nossas vidas, ó Deus, possamos compreender a Tua verdade, a Tua palavra, e acima de tudo, ó Deus, viver aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, para a glória do Senhor. Amém. Queridos, na semana passada a gente começou o sermão falando a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus precisava ir a Jerusalém quatro dias antes do dia em que o cordeiro era morto. Então por isso ele vai naquele domingo, porque na quinta-feira haveria uma cerimônia, haveria algo necessário e Jesus precisava estar ali, porque o, o cordeiro de Deus ele tinha que ser consagrado, ele tinha que ser separado da malhada, quatro dias antes dele ser morto, para ficar lá, né, em quarentena, enfim, tinha toda uma regra de êxodo no capítulo 12, que era observada pelos judeus até a época de Jesus, e Jesus sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele segue o mesmo regulamento, ele segue a mesma regra, e ele então se dispõe a fazer isso. Então nós vimos na semana passada que Jesus vai até Jerusalém, e a ida a Jerusalém tem um caráter profético, anunciar a salvação, anunciar o juízo, anunciar que Jesus Cristo está pronto para reinar, ou seja, que o reino dos céus será executado naquele lugar. Jesus então está ali fazendo aquele papel importante que representava aquele cordeiro. Agora nós estamos na passagem final, depois que Jesus é preso, nós sabemos que ele foi preso logo após a ministração da ceia, onde ele instituiu a nova aliança, ele vai para o jardim do Getsemane, ele fica ali orando com alguns de seus discípulos, de repente chega a turma que vem para, para prendê-lo, ele é preso naquela noite, e aí, isso já é madrug, já noite de quinta-feira, ele é preso, daí ele vai ao longo do, da madrugada, ele passa de um lugar para outro, de um rei para outro, de um imperador para outro, de um sacerdote para outro, mas nesse processo todo ele é acusado, ele é julgado, ele já é, condenado também, é açoitado, como nós sabemos, e quando Jesus arraia o dia, Jesus está completamente desfigurado, porque já tinha sido chicoteado, já tinha sido blasfemado, já estava num estado muito ruim, e se você quiser ver isso, eu recomendo que você assista, mais uma vez, A Paixão de Cristo, aquele filme do Mel Gibson, ou o filme do, do Jim Caswell, né, que, que fez, essa, essa, essa também um filme excelente. O filme, o filme dá nojo na gente, porque ele retrata a realidade, a crueza do coração humano ao fazer algo contra Jesus. Mas o filme é muito realista e ele retrata essa característica da dificuldade ou do momento em que Jesus está passando. Mas o fato é que logo ao começar o dia, Jesus então é obrigado a colocar sobre ele uma cruz, uma verga, que não era dele. Nós sabemos pela palavra de Deus que era para ter morrido um homem chamado Barrabás, mas Barrabás foi solto. E a cruz naquele tempo ela era personalizada, os buracos da cruz já eram feitos já na medida certa para não, para não causar muitos problemas. Né? Na verdade os judeus eles não gostavam que a pessoa morresse rápido, tinha que morrer muito devagar. Então eles faziam uma coisa de forma que dava certinho para aquela pessoa. Mas para uma outra pessoa era um outro problema, e Jesus então é obrigado a catar aquela verga aquele pedaço de trave, é colocado sobre os seus ombros, e aí ele começa o que nós conhecemos como via crucis e ele vai então, saindo do centro de Jerusalém, ele vai saindo para o lugar onde eram costumeiramente executado o todos os anos né, eram executados as pessoas que eram malfeitores, o lugar apropriado pelos judeus para isso. Da mesma forma como no Velho Testamento, nós temos a figura do bode expiatório, que era aquele bode que recebia o sangue depois que foi, foi levado lá pelo sacerdote no altar, ele então voltava com aquele sangue e impunha as mãos sobre aquele bode, o bode era levado para morrer no deserto, da mesma forma Jesus precisava morrer fora da cidade, e é exatamente isso que acontece, o lugar do, do onde Jesus vai ser crucificado é fora da cidade, mas até chegar no lugar, você imagina que não deve ter sido fácil, nós temos algumas ruas aqui em Curitiba, que são do tempo das carroças, ali no Centro Velho. E Jerusalém deveria ter mais ou menos a mesma conformação. Então, você imagina uma multidão de gente aglomerada, soldado fazendo escolta, presos passando, imagina a confusão que devia estar reinando naquele momento em Jerusalém. E Jesus está no meio desta cena toda, ensanguentado, machucado, ferido, com fome, porque não tinha comido absolutamente nada depois da Páscoa, Jesus está, a madrugada toda tinha sofrido, e Jesus está ali queridos, e Ele começa a lidar com as situações, porque Ele começa a ver as pessoas chorando, Ele consegue ver as mulheres chorando, Ele consegue ver alguns discípulos, algumas pessoas se lamentando... E Jesus, ele tem uma característica interessante, porque ele vai mostrar a cada um de nós, o quanto é importante que a gente compreenda os princípios do reino, para que a gente possa viver aquilo que ele tem para nós. E ali nós vamos ver uma coisa interessante, Jesus, ele está lidando com aquela situação, ele está indo para o seu destino profético e fatídico, mas Jesus ainda tem tempo para olhar do lado e perceber a dor das pessoas que estão ali. E Jesus fala uma palavra que é muito chave, que é muito interessante. No versículo 31, nós lemos aqui uma frase que é muito forte. Jesus diz assim, porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? Jesus está dizendo o seguinte, se ao o homem inocente, o pecador inocente, que está, o homem inocente que se fez pecado, está sendo levado para a cruz do Calvário, sem pecado algum, por causa do pecado de muitos, se faz isso, imagina quem verdadeiramente é pecador. O que Jesus está dizendo aqui no versículo 31, é que o sofrimento de Jesus é um prenúncio real, do seu juízo vindouro sobre os pecadores. Ou seja, Deus quando viu Jesus no lugar do pecador, não o poupou. E se Deus, vendo Jesus no lugar de pecador, não o poupou, quando encontrar os não regenerados sem Cristo, também não os poupará. A Bíblia afirma que haverá um juízo. A Bíblia afirma que sim, haverá um juízo, e esse juízo é baseado naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então Jesus está no sofrimento, e Ele está anunciando neste sofrimento, este anúncio. A árvore verde é a árvore que dá fruto, a árvore seca é a árvore que parou de dar fruto. Um cristão que para de dar fruto, ele vai secar, e porque ele seca, ele também para de dar fruto. Então, nós precisamos sempre estar como os ramos verdes. Então, a primeira lição que nós aprendemos de Jesus, nesta caminhada rumo ao Gólgota, rumo ao lugar da crucificação é que esse sofrimento não é em vão, esse sofrimento tem uma declaração profética, porque um dia virá um juízo sobre a face da terra, e ai daqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, porque se o Pai não poupou o Filho, quanto mais poupará aqueles que renegaram o seu nome. A segunda verdade, vem no versículo 34, e nós podemos ler ali o versículo 34, onde Jesus, ele está dizendo, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Jesus está sendo pregado, já está pregado na cruz, Jesus está aí todo ensanguentado, Jesus está numa situação extremamente difícil, extremamente precária, mas ainda assim, Ele intercede pelas pessoas que estavam fazendo aquilo com Ele. Jesus não olha com olhar de raiva, Jesus não olha com olhar de vingança, Jesus não olha com olhar de desamor, ele consegue amar aquelas pessoas, apesar daquilo que elas estão fazendo, ele consegue expressar este amor intercedendo, ou seja, se colocando entre o povo e Deus, para clamar a graça, a misericórdia, o cuidado do Senhor. E Jesus continua fazendo isso até hoje, porque a Bíblia diz que Ele foi para o céu, e Ele está sentado à direita de Deus Pai, e intercede por cada um de nós, glória a Deus, Jesus é o nosso intercessor, Ele é o nosso mediador... Ele é o único mediador entre nós e Deus, Ele é o intercessor, é aquele que clama por nós, Ele fez isso clamando pelas mulheres, Ele fez isso clamando agora pelas pessoas que o estavam pregando naquela cruz, Jesus fez isso movido por amor, então Jesus intercede por mim, Ele intercede por você em todo o tempo talvez você quando está passando por uma luta, você se sente sozinho, abandonado, você se sente muitas vezes a pior vítima de tudo e de todos, mas você deve sempre se lembrar, que o meu Jesus, o seu Jesus, morreu na cruz do Calvário, sozinho, sofreu toda a dor, toda a vergonha humana, justamente porque Ele nos ama, e mesmo assim, Ele não abriu a sua boca para declarar o mal, não abriu a sua boca para declarar o poder do mal sobre a vida das pessoas, ao contrário, Ele os abençoou, Ele intercedeu, clamando, clamando ao Pai, para que não, não, não, desse, não trouxesse sobre eles todo o juízo, mas que os perdoasse por aquele pecado, porque eles não tinham consciência do que eles estavam fazendo. Jesus é esse amigo maravilhoso, que está sempre pronto a interceder por nós. A terceira lição que fica para nós, da crucificação de Jesus, está nos versículos 42 e 43. No versículo 42, disse, Jesus, disse a Jesus, aquele homem, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, sabe queridos, nunca é tarde demais, para se entregar a Deus, o que aquele moço ao lado de Jesus na cruz, nos seus últimos momentos de vida, nos ensina, é que ainda que seja, nos últimos minutos da nossa vida, nós podemos nos voltar para o Senhor, existem pessoas que elas, têm dificuldade de compreender essa verdade, Existem pessoas que não se sentem bem com isso. Até porque elas dizem assim: "Mas eu fiz muita coisa errada na minha vida, eu não mereço. Eu não mereço este amor, eu não mereço ser salvo". Eu conheci um sujeito, um homem que ele dizia para mim, dizia: "Pastor, não ora por mim não, eu não mereço ser salvo. Eu sou muito ruim demais, eu não mereço ser salvo". O que esse homem não conseguia compreender é que o amor de Deus não está baseado no que nós fazemos ou que deixamos de fazer, mas naquilo que Ele faz por nós, naquilo que Ele tem feito por nós. Quem sabe, querido, nesse tempo, nós estamos vivendo momentos em que muitas pessoas estão achando tarde demais, muitas pessoas estão dizendo, eu perdi a oportunidade, muitas pessoas dizem, ah, se eu fosse mais novo, ah, se eu tivesse como voltar no tempo, mas a grande questão que Jesus pergunta é, você quer, a partir de hoje, viver uma nova realidade na sua vida? Você quer, a partir de hoje, viver uma nova expectativa? Você quer viver um novo destino na sua vida? Eu sempre digo, e você sabe disso, Deus não está tratando com o nosso passado, Deus está lidando com o nosso futuro. Deus não está preocupado com as coisas que fizemos lá atrás ou deixamos de fazer. Elas, por si só, trouxeram prejuízos, lutas para cada um de nós. O que Jesus está dizendo é o seguinte hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração, porque vocês podem experimentar algo novo. Todos nós podemos, irmãos, em todo tempo nos voltarmos para o Senhor. Às vezes nós vivemos uma vida que estamos perto de Cristo, mas nós não desfrutamos de fato de estar perto de Cristo. Mas aquele homem pregado na cruz, não perdeu a oportunidade. Um deles sim disse que não tinha condições, porque, afinal de contas, não aceitava aquele fato. Então, se Jesus era realmente bom, Ele que se livrasse. Mas o outro diz, nós somos pecadores, eu sou o pecador. E essa é a primeira condição para que Deus mude a nossa vida, é reconhecer quem nós somos de fato. De fato, nós somos pecadores, nós todos nascemos inclinados para o pecado. E se não for a graça e a misericórdia de Deus a gente não consegue alcançar aquilo que Deus tem para nós, por isso nenhum de nós é melhor do que o outro, nenhum de nós deve se julgar melhor, porque no fundo, no fundo todos nós precisamos deste grande amor, deste grande poder. Eu escrevi uma frase que está ali, que diz o seguinte, a tragédia não é a morte de Jesus, mas a recusa do pecador em aceitar o perdão. A tragédia não é a morte de Jesus, mas a recusa do pecador em aceitar o perdão. Essa sim é uma verdadeira tragédia. Porque ao pecador que não aceita o perdão, não há o que fazer. O pecador que deliberadamente rejeita o perdão de Jesus na sua vida, não tem o que ser feito pela vida dele. E por essa razão, algumas pessoas perecerão. Por essa razão, algumas pessoas morreram sem Deus, morreram sem Cristo. Mas nós, ainda hoje, podemos nos voltar para o Senhor. Então quem sabe você hoje tem que tomar uma decisão. Quem sabe você hoje precisa tomar uma decisão de voltar-se para o Senhor. Você pode orar, você pode clamar, você pode experimentar algo novo que o Senhor tem para a sua vida, se você tão somente tomar uma decisão. Uma decisão na nossa vida muda tudo. Não é uma questão de sair da cruz e resolver alguns problemas, não. É uma decisão no mundo espiritual, as decisões que nós falamos com a nossa boca, valem mais do que os nossos atos. Então, se nós de fato declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, com a nossa boca e cremos no nosso coração, a palavra do Senhor diz que nós seremos salvos. Essa é a verdade teológica mais profunda. Não é preciso mais isso e mais aquilo, na verdade nós criamos algumas regras depois disso, mas a grande verdade é que aquele homem na cruz não foi batizado, mas ele foi salvo. E ele não foi salvo porque ele tinha méritos, ele foi salvo porque ele reconheceu que não tinha absolutamente condição nenhuma de ser salvo. Aquele homem reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, aquele homem reconheceu que Jesus era o mediador, aquele homem reconheceu que Jesus era tudo o que ele precisava e a última oportunidade da vida, ele não perdeu. Então também não perca a última oportunidade da sua vida, para que se entregue ao Senhor, e você possa viver algo novo que o Senhor tem para a sua vida, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém. E a quarta e última verdade, no versículo 45 nós lemos, que escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Esta última verdade diz que a obra da salvação está completa na cruz. A obra da salvação está completa na cruz. Sabe, queridos, numa dívida, se você tem dinheiro para receber de alguém, você não faz muita questão se esse alguém vai te pagar. Mas você precisa que esse alguém ou alguém pague a sua conta, esta conta. Numa dívida, não importa muito quem paga a conta. O que importa é que a conta esteja paga. Nós não entendemos por que que em Adão todos nós pecamos. É difícil para nós compreendermos isso, né? Eu não estava no Jardim do Éden, eu não fiz nada, não contribuí com o problema do Adão, por que que eu pequei em Adão? Mas a grande verdade é que todos nós pecamos em Adão. O Adão complicou a nossa vida. Mas Jesus descomplicou, Jesus simplificou. Porque Jesus veio fechar o problema que o Adão criou lá, na, lá no Jardim do Éden. E aí, quando Jesus está então naquele momento ele está naqueles últimos minutos da sua vida, ele está falando com o pai, ele fala da dor que ele está sentindo, ele reclama daquela situação que ele está vivendo, ele se sente realmente sozinho, ele se sente, é, uma, é algo terrível a dor que ele vai sentir, não é tanto dor física, mas uma dor de abandono, Jesus sente tudo isso como homem ali naquela cruz. Mas é interessante que a palavra do Senhor diz que naquele momento, o, Jesus, o Senhor Jesus expressa, Ele fala algo tremendo. E Ele diz, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, e tendo dito isso, expirou. Saiu o último, saiu o fôlego de vida de Jesus. E aí, queridos, é algo maravilhoso, porque no sistema judaico, todos os anos o sacerdote tinha que entrar diante do altar do Senhor, ele ia lá, levava o sangue do cordeiro, depois ele pegava aquele sangue e entrava até o lugar santíssimo, dentro do templo, tinha um lugar reservado, havia uma grande, uma grande cortina que impedia que qualquer pessoa pudesse entrar naquele lugar, e somente o sacerdote, um único sacerdote, uma vez por ano, podia entrar na presença do Senhor. Ele ia lá para apresentar o sangue daquele cordeiro, diante do altar do Senhor. Eu fico imaginando, queridos, os sacerdotes, porque eles estavam reunidos no templo para fazer o sacrifício da Páscoa. Exatamente na mesma hora em que Jesus expirou, os sacerdotes estavam lá dentro do templo fazendo o serviço deles, apresentando o sangue do cordeiro. Tinham matado o cardeirinho deles, tavam, tinham feito as orações, e agora o sacerdote principal está se preparando para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, porque ali era o lugar que ele tinha que levar aquele sangue. De repente... O véu se rasga de alto a baixo. Oh glória a Deus. Não era um véu qualquer queridos, não era um véu tênue como esse que nós temos. Não era um véu espesso, porque as pessoas não podiam olhar para a arca. Não podiam olhar para a arca da aliança, não podiam contemplar o que estava dentro daquele lugar. Somente um sacerdote podia fazer isso. Mas Jesus naquela hora, quando ele morre, ele diz uma palavra que é interessante, ele vai dizer, está consumado. Em outras palavras do grego, original grego, ele vai dizer, está pago. Está resolvido o problema. A conta foi definitivamente paga. Não há mais necessidade de alguém morrer, de um cordeiro inocente morrer pelo meu pecado, ou pelo pecado da humanidade, pelo pecado de Adão. E então aquele véu se rasga de alto a baixo. E ali, isso significa que a partir daquele momento... É encerrado o velho pacto, é encerrado o pacto da lei, e começa agora o novo pacto, o pacto da graça. Encerra-se o pacto das ordenanças, que era contra nós, e agora começa um novo pacto, uma nova aliança, baseada no sangue do Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus inaugura este novo tempo, esta nova realidade para uma razão principal, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aquilo que o judeu vivia no tempo passado era um remendo, era uma coisa transitória para resolver um problema passageiro, mas Jesus veio para definitivamente colocar uma solução final sobre o problema do pecado. E é por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz, que eu e você temos agora livre acesso ao trono da graça, é por causa do sacrifício de Jesus que nós agora podemos dobrar o nosso joelho, estar em pé, conversando, andando na rua, nós podemos parar e falar, abapai, papaizinho, é por causa do sacrifício de Jesus que nós temos liberdade de entrar na presença do Pai Celestial e Amoroso. E nós precisamos fazer isso, queridos, nós precisamos perceber, que realmente nós podemos entrar, e entrar de fato, na presença do Senhor. Nosso, nossa expressão de amor, a nossa expressão de graça, precisa contemplar que nós agora estamos na presença do Senhor. Que o pecado não tem mais domínio sobre nós, nós não somos mais escravos do pecado, antes o pecador pecava, porque não tinha alternativa para pecar, ele era escravo do pecado, era obrigado a pecar, mas agora em Cristo Jesus, nós somos livres, ele nos deu liberdade, para dizer não ao pecado, é essa obra maravilhosa, conquistada na cruz do calvário, que faz com que a nossa vida ganhe um novo sentido, que faz com que a nossa vida possa ser vivida, não mais debaixo de regras e regulamentos, mas agora de um relacionamento perfeito, claro, de um relacionamento cristalino, de um relacionamento vivo com o Senhor, nosso Deus e Pai. É essa grandeza da palavra de Deus que nós precisamos valorizar cada dia. Às vezes nós estamos passando por lutas e esquecemos que temos um Pai somos como aquele filho mais velho que estava na casa do Pai, que reclama porque não tem um cabrito, que reclama porque não faz isso, reclama porque não tem aquilo, quando na verdade o Pai diz, tudo aquilo que eu tenho é Teu. E Jesus veio neste mundo, morreu na cruz do Calvário, para nos dar uma herança eterna, para nos dar acesso ao trono da graça, para nos dar acesso à cadeira do Pai, à sala do trono, para nos dar acesso e, acima de tudo, nos fazer dignos de entrar na presença do Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar, mas que bênção que você não precisa de ninguém para falar com Deus! Já parou para pensar como isso é maravilhoso? Já pensou se você tivesse que abrir um protocolo na internet, registrar lá um horário para poder falar com Deus? Como é que seria? Já parou para pensar? se você tivesse que fazer uma série de acertos na sua vida, para depois falar com Deus, como é que seria? não, o caminho é vivo o caminho é eficaz e é isso que Jesus veio fazer a cada um de nós por isso Jesus não veio muita gente acha que depois que a gente se torna crente, a gente não peca mais, mas não é essa a questão não é essa a verdade nós ainda temos uma mente, uma alma que é inclinada ao pecado mas agora dentro de nós há um DNA novo. Um ser recriado, uma nova criatura. Que nos torna dignos da glória do Senhor. Que faz com que a gente possa viver a nossa vida. Que faz com que a gente possa experimentar o cuidado e o amor do Senhor. Eu acho isso muito bom. Eu acho isso maravilhoso, queridos. Eu não sei como você se apropria disso. Mas eu acho fantástico porque eu posso falar com o Pai, a hora que for necessário, Ele está sempre pronto a me ouvir, não por causa de mim, mas porque Jesus, na cruz do Calvário, removeu tudo aquilo que era contra a minha vida, resolveu o problema do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre mim, eu sou uma nova criatura, e eu tenho coisas novas para viver, para a glória de Deus Pai, eu sei, é luta, é dificuldade Eu sei que os dias são difíceis Mas uma coisa eu também sei O Senhor está conosco Ele não nos abandonou Ele não nos abandona Ele nos empodera Ele nos dá graça Para que possamos suportar todo e qualquer fardo E aliás é muito menor do que o que Ele suportou por mim e por você Nós estamos no lucro E num grande lucro Isso é motivo de louvarmos e agradecermos o nome do Senhor nós não merecíamos nada, mas Ele na cruz do Calvário fez tudo por mim, e tudo por você, a Bíblia diz que Ele então foi sepultado, e ao terceiro dia, ressuscitou, porque a morte não pôde reter, assim como a morte não poderá nos reter, porque um dia todos nós ressuscitaremos, para estarmos eternamente na glória com o Senhor, amém? Mas, sempre tem o mas, você já entregou a sua vida para o Senhor? Você já confessou que Jesus é o Senhor da sua vida? Ou Jesus é apenas um personagem que você tem um certo respeito? Se Ele for um personagem que você tem respeito, eu quero dizer para você que você está na mesma condição do judeu. Você vai ter momentos que você está bem, de repente você volta e peca novamente, mas se você está em comunhão com Cristo... Você tem um instrumento maravilhoso, que é o sangue dEle, que nos purifica de todo pecado, que limpa nossa mente, que muda o nosso DNA e que faz com que a nossa vida seja possível pelo acesso ao trono da graça em todo o tempo. Amém?